Opa e aí galera de boa vídeo de hoje nós vamos aprender a dar realce nos olhos então vamos lá eu vou pegar aqui meu pincel vou até aproximar aqui deixar bem próximo mesmo do olho antes de mexer aqui nos parâmetros eu vou apertar a tecla O para ele me mostrar a sobreposição de máscara e aqui primeiro eu vou desenhar os realces do olho você pode notar aqui ó tem algumas linhas Estão bem realçadas E eu vou realçar ainda mais essas linhas Eu vou passando aqui Diminuir mais um pouquinho O meu pincel E vou fazendo as linhas nesse sentido Vou passando aqui com bastante calma Aqui dá pra ver ó, Eu aqui fotografando E um assistente filmando Vou passar novamente Nessa área de cima Que também está bem realçada Beleza, agora eu vou apertar a tecla O para desativar essa máscara, vou aumentar a exposição, deixar aqui mais 50 e vou aumentar a claridade ou clarity. E aqui o antes e depois, depois, vou criar um novo pincel, aqui em exposição eu vou colocar menos 10 e vou fazer aqui os contornos. Do olho dela. Fazer essa parte. Essa parte aqui também. Central. ó, Vou realçar mais. Para dar mais contraste. Vou tirar um pouquinho o zoom. E eu vou passar aqui também. Ó, ao redor dos olhos dela. Para realçar mais o lápis. Bem suave mesmo. Agora eu vou criar um novo ajuste. Vou aumentar um pouquinho a disposição. Deixar aqui mais 22. E diminuir a saturação. Porque eu vou passar aqui nessa parte branca Está um pouco avermelhada O ideal é você fazer no Photoshop Porque lá tem as ferramentas mais eficientes para isso Mas dá para melhorar bastante aqui no Lightroom Vou colocar aqui visualização 1 um para 1 um, E vamos ver aqui o antes e depois Para você que não quer deixar essas bolinhas aparecendo ó, Aqui tem mostrar pinos de edição Vem por padrão como sempre Eu vou colocar aqui nunca E agora eu vou desativar o ajuste do pincel, antes e depois. Veja a diferença, veja o realce que dá, antes e depois. Então são esses detalhes que fazem a diferença na fotografia. E são esses detalhes que muitas vezes os clientes percebem que você é um fotógrafo diferenciado. E você pode também adicionar um novo pincel. De repente você quer adicionar uma cor, uma cor azul nesse olho. Você pode modificar a cor. De acordo com a sua edição, né? Lógico que se você estiver fazendo esse trabalho para uma cliente, você pergunta primeiro se, ela, se você quer que modifique a cor do olho dela. Mas se for uma edição para você, para você estudar, então eu recomendo que você teste aí nas suas imagens. Então, é isso. Esse era o conteúdo. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like aqui. Se inscreve no canal. Só assim eu vou poder trazer mais conteúdos, mais conteúdos relevantes para você aqui no YouTube. Então é isso, tamo junto, fica com Deus e até o próximo vídeo.